vamos lá, este é o nosso terceiro encontro ao vivo de curso, hoje temos com a gente a ideia Svab, eu vou deixar que ela mesma se apresente, porque ela tem uma trajetória muito bacana em, em sobre tecnologia, ela vai contar para nós. É isso ideia super obrigada, nós fomos só para você entender aqui, esse curso é feito por, por nós, né, o Digital, com a Iniciativa, a iniciativa de Educação Aberta, que a gente faz com a Cátedra Unesco de Educação à Distância, e ele está sendo financiado pela Unesco, por isso que ele é gratuito. Vamos ter mais edições no ano que vem, mais duas pelo menos. Ai, que legal. E legal, né, isso é novo, ainda não nem, nem falamos, ainda. E essa é a primeira turma, então é uma turma inaugural, tem 70 pessoas no, no, no curso E a ideia é a gente criar essa rede de disseminadores de todas, todo o conceito de educação aberta Eles vão jogar o jogo da política de educação aberta, que a gente fez também Compartilhe e... por dia. Isso, exatamente A gente lançou em 2019, ano passado, né gente? Ou 2018 2018, né? agora eu tô maluca já do jogo. A pandemia. 2019... Falha, mas... O jogo foi em 2019. O guia Ai, foi é, em Parece que já passou é. um tempão, né? Tá certo. Então, o jogo, na verdade, vai ser o último módulo que a gente vai trabalhar o jogo aqui, porque ele reúne a, a esses três aspectos: pedagógicos, técnicos e jurídicos. E hoje a gente vai estar tá falando da, da, das soluções abertas, né, Dani? O Dani gosta sempre de falar, vamos falar nas soluções abertas, que é fundamental para a gente entender por que, que isso faz parte da gente entender o conceito da educação aberta. Com você, Eide. Obrigada pela essa overview. É, agradeço super o convite, me sinto super honrada, eu acho que... Eu super gosto de dar aula e, e participar de encontro e principalmente participar é, de processos de formação das pessoas, porque eu acho que esses momentos são muito ricos, muito importantes. É, eu acho que é uma honra sempre participar da formação de alguém. Não importa quantas pessoas, nem quem são essas pessoas. Então, muito obrigada pela oportunidade. É, vou falar um pouquinho da minha trajetória e aí eu acho que eu vou acabar contando um pouco das coisas que me encantaram e aí eu vou acabar de alguns conceitos de, de pessoas. É... eu comecei só na de... de... um pouquinho acho que tem algum microfone aberto. eu, vou, eu é... vou desligar o meu também acho que ainda tem algum aberto acho que fechou é... então, eu na verdade eu venho da engenharia civil, eu fiz minha graduação em engenharia civil e durante a graduação, é, eu me envolvi com o movimento estudantil, né? E aí, eu lembro que alguma das, uma das pautas nossas era utilizar software livre no, no nosso cotidiano, fazer discussões de software livre, é, e eu mesma não gostava muito de software livre. Naquele momento, confesso, porque é isso, a experiência que eu tinha tido era só com Windows, e aí software livre era uma coisa, tipo, muito difícil, porque muito difícil tudo tudo que a gente não conhece até o momento que você passa a conhecer. Então, teve essa discussão, eu lembro que o juca Barfinjuca, é, que enfim, foi quem insistiu muito no, no processo, na aprendizagem, explicar Linux para gente, a gente adotar Linux nas máquinas do, do, do, da, do Grêmio e tal. É, a gente, sei lá, tô, fez falas, trouxe o Sérgio Amadeu para falar na Poli, a gente trouxe para Telado para falar também, então, a gente começou até alguns diálogos já e o que me encantou muito muito mais, e me encanta até hoje, que me motiva até hoje ainda é, continuar na, nessa discussão do software livre, isso foi lá nos anos 2007, 2008, já faz mais de 10 anos, é, foi os, foram os princípios do software livre, foi os princípios da colaboração, foi muito mais a questão filosófica do que as questões técnicas per si. É, e aí uma discussão, inclusive, né se o software livre ele é melhor ou pior tecnicamente, e aí a galera do open source vai fazer uma discussão de que é, a gente tem que fazer um ganho de mercado pela técnica, um ganho da discussão pela técnica, o software livre tem um pouco uma, uma discussão, uma vertente que a gente deve investir em software livre, ainda que o desempenho não seja necessariamente o melhor, porque a governança é melhor. E isso, no conjunto, faz com que seja melhor a longo prazo. Isso era 2007, 2008. E a gente discutia muito, tá, mas isso não se sustenta, né, sem ser na militância, sem ser é, no ativismo e tal. E é muito interessante olhar hoje essa retrospectiva e ver que o modelo de software livre é o um modelo que praticamente vem ganhando o mercado, né? que é software as a service e não software as a product. Né? Você, naquela época, você comprava um pacote Windows, você comprava o CD, você comprava o... E a gente distribuía Linux de graça. E, e entender que software como serviço, né? software customizável, que é o um modelo de negócio, que, é so... que o software livre sempre defendeu, é o que vem tendo sucesso, né, o que a gente já falava, olha, vender produto não é, não é sustentável no tempo a longo prazo, ainda que seja para um software proprietário, então acho que é interessante colocar isso uma perspectiva. Na é, sequência, enfim, aí eu fiz minha pós-graduação em engenharia de transportes, é, e aí o meu mestrado foi avaliar dados das pesquisas de origem e destino de São Paulo desde 67, então o metrô de São Paulo fez pesquisas... A, é tipo o centro do transporte, faz a cada 10 anos. Então, foi 67, 77, 87, 87, 87, 97, 2007. Eu, eu fiz mestrado antes de 2017 e não tinha saído a última. E, nesse momento, eu comecei a mexer com com dados e comecei a me encantar pelo mundo dos dados. Que eu já gostava muito do software livre, eu já ajudei a fundar o grupo nesse momento, eu já tinha fundado o grupo que é o Poli Grim, que é o um grupo de estudo de software livre da Poli. É, e também nesse momento eu já tinha fundado um outro grupo, que é o Grupo de Estudos de Gênero da Poli, né? porque a gente, dentro do PoliGnu, começou a fazer uma discussão de que tinha muito poucas mulheres na tecnologia, e a gente funda, né, esse, o poligen nasce dentro do PoliGnu, na realidade, depois ele vira um grupo à parte para fazer discussões de gênero e tecnologia, e aí o meu mestrado, que era para avaliar, que sempre foi né, a perspectiva de avaliar padrões de mobilidade, eu vou olhar isso sobre a perspectiva de gênero. Isso significa, eu vou pegar aquela metodologia tradicional e vou pôr uma outra premissa, uma outra perspectiva, um outro olhar. Continua sendo modelagem, continua tendo uma apêndice do meu anexo do meu, do meu mestrado, ele continua tendo muitas páginas de código, em Python, em R. Então, não, é, não deixa de ser um trabalho de engenharia porque a gente coloca um olhar social, mas ele tem um olhar diferente do olhar tradicional que é um olhar formado historicamente por quem sempre planejou as cidades e os transportes, nesse caso, um grupo muito específico, inclusive, de homens. É, então, isso também vai... eu vou, vou trazendo isso porque você coloca uma camada de criticidade sobre o que, que são os dados, né? Então, os dados serem abertos, então eu só pude fazer esse trabalho, porque os dados eram públicos, porque os dados eram abertos, porque a gente consegue pegar esses dados e fazer um trabalho... É, analítico e crítico né, sobre eles, então é, não precisa pagar nada para acessar os dados, ser amigo de ninguém, etc. É, então, isso corrobora também dentro do que eu chamo de ecossistema aberto, da cultura aberta, né, que a gente trabalha aí é, em fazer códigos, todo o meu, todo meu, meu trabalho está no GitHub, é acessível, se alguém tem reprodutiva, é, se alguém quiser pegar e rodar e, e fazer novamente, que também é um dos princípios do que a gente chama de ciência aberta. Então, estou é, falando um pouco da minha trajetória e desses conceitos ao longo, porque eu acho que é algo que, a partir do momento que você passa a, a ver as vantagens e, e, e construir essas comunidades, é uma coisa que vai fazendo parte do seu dia a dia, da sua prática profissional, é, enfim, do, do, do, da forma com que a gente produz. Né? Se eu for produzir uma, um código, estou com vocês uma tela que eu vou mostrar aqui ao lado e estou fazendo um código de scrapper aqui, e, e com certeza esse o código fosse para mim, eu escreveria talvez de um jeito um pouquinho menos cuidadoso. Mas eu estou fazendo esse código de uma maneira que eu vou, vou dar para uma outra pessoa, que eu vou divulgar para alguém. Então, isso também faz com que o meu critério de qualidade de desenvolvimento do que eu faço, a partir do momento que eu sei que isso é aberto, que isso é auditável, que isso é escrutinável, eu também tem um cuidado maior naquilo que eu desenvolvo. Né? Então, acho que isso é interessante, porque a longo prazo, é, é o que eu falei, o software livre passa, passa a ser algo que é mais confiável e que tem maior credibilidade, além de ter mais qualidade. Né? Então, acho que isso, o processo de como a gente faz as coisas influencia muito o resultado da coisa em si. E aí, vou fechar um pouco né, essa, essa minha apresentação de mim, Atualmente eu trabalho como consultora, estou fazendo uma consultoria atualmente para o BID, já trabalhei para o Banco Mundial, trabalhei mais de 10 anos no metrô de São Paulo como é, funcionária pública, saí em 2019, é, e hoje eu tenho uma consultoria de dados e trabalho basicamente com análise de dados, dados privados, dados públicos, mas é, a gente tenta sempre pegar projetos ligados a dados públicos ou ligados a interesse público público ou projetos ligados a ONGs ou causas sociais. Então, esse é basicamente onde eu estou hoje na carreira. E em 2018, eu também ajudei a fundar um grupo que chama R-Ladies, São Paulo, capítulo de São Paulo, que é para difundir a programação em código R, que é uma das linguagens de programação, tem Pylades, tem várias linguagens de programação, tem várias comunidades, principalmente de gêneros subrepresentados, na sua maioria, mulheres, mas também pessoas trans. Então, a ideia é... Por quê? Porque, em geral, é isso. No mundo da tecnologia, a gente em geral é minoria, e assim como tem uma medida dupla, uma régua dupla sobre desempenho profissional feminino em todas as áreas, na área de tecnologia isso é bastante forte. Então, ter um lugar em que a gente consiga fazer um processo de aprendizado um pouco mais com menos regras, menos julgamentos, faz muita diferença no desenvolvimento profissional das mulheres. Então, a gente ajudei a fundar esse grupo em São Paulo e faço e dou suporte ao grupo até hoje. E aí, eu queria aproveitar um pouco que eu fiz esse passeio na minha trajetória e falar um pouco das, das liberdades de software livre que eu acho que elas vão permear um pouco todo o, o, o ecossistema de cultura livre. E aí, quando a gente está falando de ecossistema, tô, a gente está falando... Do ecossistema de, de cultura, que então a gente está falando de vários, várias coisas que têm abertura. Então a gente está falando de governo, a gente está falando de dados, a gente está falando é, de recursos educacionais, né, de materiais. É, e aí eu vou retomar, até vou. Eu, eu sempre gosto de ler um pouquinho aqui para não correr o risco de, de errar as quatro liberdades do software, que é a principal delas, que é a liberdade de executar um programa conforme você desejar e para qualquer propósito. Eu não preciso justificar para que, que eu quero um programa em software livre. É, a, a liberdade de estudar como ele funciona, ou seja, eu consigo olhar o código-fonte, ter acesso a esse código-fonte e adaptar as minhas necessidades. É, e por que, que eu acho isso muito legal e muito interessante? Eu acho, na realidade, é, o melhor uso dos recursos. Porque se você compra uma solução proprietária, você geralmente compra um quadrado para encaixar num círculo, ou um círculo para encaixar num quadrado. Você compra alguma coisa absolutamente pronta para encaixar na sua necessidade. Se você tem um software ele livre, ele pode ser um quadrado, ele pode ser um losango, ele pode ser o que for. Se a sua necessidade é um círculo, você consegue mexer nele até que ele vire um círculo. Então, acho que essa é uma questão muito interessante, porque... Você não fica dispersando recurso e recurso, eu estou falando de várias coisas. Eu estou falando de espaço no seu computador, eu estou falando de processamento do seu computador, eu estou falando de várias coisas que você não precisa ficar guardando uma coisa gigantesca se você só vai usar esse pedacinho. Então, a questão do software livre, eu acho que é, é, é, ela prima por uma coisa que, na minha opinião, é tecnicamente super óbvia, que é a eficiência no uso do recurso. Né? Dá, Tirar dá essa possibilidade. É, você pode redistribuir as cópias que você fez, de modo que você vai ajudar as outras pessoas. Então, assim, aquela é questão de, além de eu pegar aquilo, um, conseguir olhar o que tem lá dentro. Então, isso, na minha opinião, né, que a gente fala de auditável, é, escrutinável, primeiro, se eu consigo olhar o que tem lá dentro, eu tenho confiança naquilo. Eu posso ver se aquilo tem um backdoor, se aquilo tá vazando dado meu, se aquilo é confiável ou não. Então, ser possível olhar se é possível alterar aquilo para a minha necessidade, então, eu otimizo a utilização desse recurso, e eu consigo compartilhar com outras pessoas aquilo que eu fiz. E isso, eu acho que é fundamental para a cultura da colaboração. Por quê? Porque se a gente chegou até aqui enquanto humanidade, é porque muita gente fez muita coisa antes da gente. Eu não, eu não inventei a eletricidade, o computador, a placa de silício, para conversar com vocês hoje. Alguém fez isso, alguém fez outras coisas e mais outras coisas. Toda uma indústria se estabeleceu a partir de muita gente que fez descobertas, estudos, pesquisas, etc. Para que hoje a gente esteja aqui tendo essa conversa. E, se, e aí eu acho que a gente só consegue acumular conhecimento se a gente tem conhecimento a partir das outras pessoas. Então eu consigo ter acesso de alguma forma ao que as outras pessoas produziram. E eu também consigo retornar isso para as outras pessoas. Então, eu pego aquilo, modifiquei e eu devolvo. Então, eu consigo construir um delta, degrauzinho de conhecimento, sobre o degrauzinho de conhecimento, para que quem vier depois de mim não precise refazer o que eu estou fazendo. É, essa questão da propriedade intelectual, ela é uma coisa relativamente recente na história da humanidade. Assim. Então, essa questão de, ah, eu fiz, eu fui inventor, e agora você não pode usar, eu tenho que pagar para usar e tal, é, eu não, não, não tenho grandes estudos sobre isso, mas a gente, com certeza, se isso tivesse é, patenteado a fórmula do Newton, entendeu? Não sei se estaríamos aqui hoje. Então, eu parto do pressuposto que a gente precisa financiar, sim, os estudos. Não acho que as pessoas têm que estar trabalhando de graça. Mas não necessariamente aprisionar os resultados. Então, eu acho que esse é o um, é, é um lugar onde a gente precisa da condições das pessoas pesquisarem, trabalharem, produzirem, gerarem conhecimento, e ao mesmo tempo que a gente, todo mundo, consiga construir algo conjuntamente. Pandemia está aí para jogar isso na nossa cara, não é? Então a gente tem aí um monte de coisa acontecendo, e tem todo mundo fazendo coisas, e no fundo o que a gente está tendo? Grandes consórcios de pesquisadores que falaram, gente, dá pra ser, vai dar, porque a gente precisa trocar informação, e, e, e, as, e os journals, que você paga dólares caríssimos, cada vez mais caríssimos para nós brasileiros, para acessar, abriram, neste momento de pandemia, vários dos seus journals para que as pessoas conseguissem pesquisar. Aí ficou fico pensando, ah, se vocês não conheceram que isso é uma barreira, e precisaram abrir na pandemia, isso é uma barreira sempre. Isso é uma barreira do desenvolvimento da ciência e tecnológico sempre. Então, é, essa questão de ter acesso... Né? E aí, software livre não quer dizer gratuito, mas quer dizer tudo isso que eu estou falando, é, e também você, por exemplo, não, pre não precisar pagar para ter acesso ao código, tal, tal, tal. Né? Não ter essas barreiras. Mas não é esse o ponto, né? Quando eu falo software livre, as pessoas pensam, ah, não, mas aqui não, não pago. Não, você pode ter várias coisas que não são livres, são gratuitas. Ou que você não está enxergando como está pagando, mas você está pagando, por exemplo, com os seus dados mas o software livre ele tem esses conceitos né, por trás e as comunidades abertas elas vão herdar todas essas questões mais filosóficas na sua construção, né, os ecossistemas abertos. Então, é, eu coloquei esses pontos principais para a gente entender as bases sobre as quais eu acho que... Por isso que eu saio desse lugar do software e, e o que me encanta mais não é o software em si, né, não é o produto software, é como a gente está pensando essa produção, como a gente está pensando nessa organização, como a gente está pensando nessa governança toda. Você fazer um projeto de software livre e conseguir que pessoas se engajem e que contribuam, e aí você pega uma pessoa que contribuiu e pessoa que você tem que fazer um sistema que organiza contribuições. Né? Porque não é assim, ah, eu quero fazer aqui um projeto de lei colaborativo. Hum, tá, então a gente precisa consumir uma ferramenta, então a gente vai discutir a governança, a gente vai discutir prazo, a gente vai discutir quem que entra, quem que não entra, como faz enfim, e a gente hoje em dia tem, por exemplo, a democracia que você consegue opinar sobre projetos de lei. Então você tem um projeto de lei A que está sob consulta, né? Você pode opinar trecho a trecho, sugerir. As pessoas podem votar na sua sugestão de alteração do projeto de lei. Então isso no fundo, é, além de estar tá, tá ali questão de, a, da técnica em si, né? Como que é o software, como que é, funciona, é, e tem que ser aberto também está na questão da governança. Por que, que tem que saber, ah, tá, eu posso fazer isso, essa solução, esse desenho, eu posso fazer sobre software fechado? Pode. Mas eu posso dizer que foram 200 pessoas que votaram naquele trecho do, do projeto de lei, e você falar que foram 400. E eu tenho que ter uma forma de auditar. Né? Então, essa questão da auditabilidade, da credibilidade, da transparência, fortalece os vínculos de confiança entre as pessoas. Num momento em que a gente tem cada vez mais as redes sociais sendo usadas para para tensões, para polarizações, eu acho que a gente recuperar esses conceitos que vão fortalecer os laços de confiança e não de disputa são muito importantes. Enfim, acho que esse era o principal overview. E aí eu queria continuar a partir das questões e perguntas de vocês. Tá. ideia, eu queria fazer uma primeira pergunta enquanto todo mundo vai aí se preparando no chat que é assim, é uma pergunta muito corriqueira que a gente recebe sempre. A gente trabalha, pontuou lá nos nossos, nas nossas partes do, do curso, mas como você tem esse histórico aí de conhecer mais a fundo, qual que é a grande diferença entre o software livre e o software de código aberto? Ela é objetivamente uma diferença muito mais filosófica do que uma diferença prática, prática. Ah. técnica. É, o, o movimento de software, software livre, ele parte desses conceitos que eu coloquei e reivindica das principalmente liberdade. das liberdades, mas é isso, ele parte disso como os grandes balizadores. O, o código aberto, ele também abre o código, né mas a o advocacy, né? o discurso é, use o software aberto, é, open source, né? porque nós somos melhores tecnicamente. Então, e o software livre não reivindica necessariamente o, o melhor desempenho. Embora eu ac acredite que vai acontecer a longo prazo, como o próprio o movimento de software livre. a gente Tanto que a gente, quando não, eu sou muito a favor de usar o termo FOS, que é Free, Libre, Open Source Software. f l o s, -s é? Isso, é, isso. Por quê? Porque ele coloca todo mundo meio junto. Eu acho que essa discussão, ela foi uma disputa muito grande lá atrás, quando o software livre, muitas vezes, não conseguia atingir desempenho competitivo. Entende? Entende? E o pessoal de, de open source falava, olha, a gente vai investir porque a gente vai investir no melhor código. E o pessoal do software livre falou assim, a gente vai investir porque filosoficamente faz sentido. Ainda que a gente não tenha o melhor código, a gente tem externalidades positivas que vão além do código. Entende? Porque a questão do... É, o pessoal open source costuma ser mais técnico na sua argumentação e o pessoal do, do SL costuma ser mais político, um pouco mais filosófico na sua argumentação. Eu acho que... É, sempre me identifiquei com o pessoal do software livre um pouco por isso, porque eu usava quando ainda assim era algumas coisas, sei lá, não tinham todas as funcionalidades que tinha, sei lá, um editor de imagem que tinha o Photoshop ou o Gimp. Eu usava o Gimp. Ah, mas não tem todas as funcionalidades. Aí é lá no grupo dos desenvolvedores, a gente vai lá e abre uma feature, abre uma ischa, abre uma, uma requisição. Fala, oh, gente, não tem tal funcionalidade. Vamos trabalhar nessa funcionalidade aí, porque é, faz a diferença, é importante. E aí, ainda assim, eu, eu usar. Por isso que eu, pessoalmente, me identifico com o software livre. Hoje em dia, eu acho que as coisas é, já passam um tempo e o software livre já, já se desenvolveu bastante e já, as coisas já funilaram para o mesmo lugar. Então eu, eu, eu acho que o software livre já tem um grande desempenho técnico super competitivo, é, mas é isso. Vamos supor que eu tenho uma solução, por exemplo, de governo que tecnicamente não é 100%, é 95%. E 95 atende 95% né, dos requisitos, ela não é talvez tão mega, ultra rápida, mas ela é atende todos os requisitos, entrega tudo e ela é livre. Eu prefiro usar essa solução, ainda que eu tenha uma solução talvez mais eficiente e rápida do ponto de vista de processamento proprietária por quê? Porque eu acho que enquanto governo, você conseguir ter alguma coisa que não vai te deixar na mão de um fornecedor só. Tem essa questão, você se é um software livre, você consegue contratar uma outra pessoa para dar manutenção com muito mais facilidade. Então, do ponto de vista de gestão, de governança, de auditabilidade, etc., eu acho que ainda que não seja tecnicamente a melhor solução, mas se ela te entregar o que você precisa minimamente, vale a pena você gastar o delta de dinheiro ali contratar alguém para melhorar aquilo do que você comprar uma solução fechada que você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, acho que tem essa pequena divergência Filosófica, entendeu? Entendi. Muito bom. Tem pergunta chegando aqui. Deixa eu ver aqui do Daniel. Eu também tenho uma questão. Os softwares livres sempre foram criticados pela questão da interface, da usabilidade. Como estamos em relação a isso? Avançamos? E parece que hoje a cara, a estética está bem mais amigável. Isso atrai mais usuários, concorda? Você Sim, tá acho que melhorou, isso. Né? Melhorou muito, exato, melhorou muito. E eu acho que tem essas questões. O, o, o... Quando você tem um, um movimento de software livre, quem fez isso era muito técnico, né? Então, era, não era muito. Assim, não tinha designer, não tinha. Era uma, era uma falha de diversidade. Aliás, a gente tem várias falhas de diversidade Sim. na comunidade técnica como um todo, mas na do software livre tinha umas. Sim. Tinha um leque, tipo, tinha uma. Falta de gente ligada a essa questão. Tanto que, por exemplo, a Free Software Foundation, um tempo, e tem gente que é, investia em advocacy. Ou seja, eu vou con convencer pessoas que software livre é legal, tal. não é só porque é legal, porque é legal, né? mas para trazer outros profissionais para colaborarem, não só a gente que fazia código. E isso uhum. foi acontecendo ao longo do tempo. E hoje em dia, é, a interface, eu, por exemplo. E muita gente usa um software livre e nem sabe. Então, por exemplo, o Mozilla, o Firefox, da Fundação Mozilla, é software livre. E, na realidade, bateu o Internet Explorer e o pessoal nem sabia que ele é software livre. Mas foi uma solução muito melhor, que tinha uma interface bonita. Então, como um produto, eles conseguiram fazer alguma coisa muito boa para o usuário, do ponto de vista de experiência do usuário, entendeu? E aí, eu acho que toda a comunidade de software livre também aprendeu ao longo do tempo que a experiência do usuário não é um fator a mais, ela é um fator decisivo. Decisivo, exatamente. E, então, acho que aprendemos com o tempo também. Então, acho que por isso também melhoramos muito nesse sentido. É, a gente pode ter, pegar o exemplo do próprio Moodle, que nós usamos aqui no curso. O Moodle é esse ambiente aqui, que é, o, que é o Big Blue Button, que foi, foi trabalhado pela Elos, e hoje a Elos oferece serviço né, de videoconferências e tal. Muitos aqui entraram no curso e falaram no primeiro encontro que a gente teve, nossa, nem parece o um Mudo, um o Moodle que a gente conhece. Porque é um pouco isso que o Daniel está falando. Como o Moodle foi um dos primeiros softwares da curso, e software livre, Ficou muitos anos com esse ranço que o Moodle é engessado, que a gente não consegue fazer nada no Moodle. E, gente, e hoje em dia a quantidade. É ótimo. Nossa, a quantidade de possibilidades. As pessoas, muita gente que sabe trabalhar com o Moodle, sabe criar plugins para o Moodle, soluções para o Moodle. E isso que aí detrás da gente conseguir abrir o código e olhar o código, não somos nós que não somos da tecnologia. Mas, como a gente sempre fala da colaboração, da gente estar tá em equipes multidisciplinares, uhum. uma coisa é a gente saber que isso existe e buscar pessoas que possam compor. Porque quando a gente vai criar um projeto, isso eu também queria que você falasse, aí gente, tem mais perguntas? Deixa eu só... Eu queria fazer um... Era é, só um pouquinho. Se quando a gente vai criar um projeto, Aidee, esse olhar é, mais global que a gente precisa ter, né? Vou criar um projeto digital. Então, basta eu pensar, vou fazer um site. Ah, vou fazer um site. Onde vai ser esse site? Onde eu vou armazenar esse site? Essa, esse caminhozinho que eu queria que você falasse para nós, assim, tudo que tem que ser considerado. É, eu acho que a gente pode pensar. Nossa, pensar pensar várias coisas, né? Quando a gente está falando de soluções, aí site é uma solução tecnológica, né? Pode ser um aplicativo, é uma outra solução tecnológica. Mas eu acho que pensar o que, que você quer fazer, por que você quer fazer e para quem você quer fazer. E com quem você quer fazer. Eu acho que tô, são essas coisas. Por que, que eu estou falando isso? É, ah, eu quero fazer um aplicativo para melhorar meu bairro que vai, sei lá, pegar demandas das pessoas, tá, então você precisa, é, sabe, você sabe que você vai ter que fazer, se você quer fazer alguma coisa para o seu bairro, é, ah, vai querer que seja escalável, que me se eu vou fazer para o meu bairro, mas depois outros bairros também podem querer queiram usar e tal, tá, então tem que ser uma coisa que seja replicável, isso é um requisito. É, você quer, Se você quer para o seu bairro Então você em algum momento tem que prever Que as pessoas vão ter que usar e fazer um teste e você vai ter que falar com as pessoas né? Legal E como que são as pessoas? São todas as pessoas do seu bairro? Ou são todas as pessoas do meu bairro? Então seria interessante que tivessem pessoas, pessoas Todas as pessoas do seu bairro devem ter é, Criança, jovem, idoso Homem, mulher é, Branco, negro Deve ter gente mais pobre Gente mais rica, enfim, deve ter um monte de gente muito diversa. Por que eu tô falando isso? Porque se essa pessoa que você quer atingir for uma senhora de 70 anos e talvez tenha uma dificuldade de, de, de, de, de digitar ou de lidar com o celular e vai ser um aplicativo de celular, talvez você tem que pensar que tem que ter botões que uma pessoa de 70 anos vai conseguir usar ah, mas eu quero que crianças usem, não, não quero que crianças usem porque não quero menores usando. Isso precisa também estar descrito, por exemplo, nos seus termos de uso, está muito claro, se você vai querer que tenha crianças que usam ou não. Se as crianças usarem, você vai ter que ter um tratamento de dados disso, onde você vai armazenar e o tratamento que você vai fazer, a gente acabou de aprovar a nossa lei geral de proteção de dados agora, se você estiver pegando dados de menor de idade, você tem que ter muito mais cuidado em todo o processo do ponto de vista de privacidade desses dados. É, enfim se, se você o menor vai poder usar desde que o pai dê algum tipo de ok então tem que ter uma tela para isso você percebe que são várias perguntas mas muitas vezes eu digo isso porque já trabalhei em equipes assim que é o tipo de pergunta que eu coloquei e que a equipe inteira cheia de jovens nunca se feito essa pergunta porque parece que ninguém nunca lhe chat do filho que pega o celular sabe eu assim mas e era de fato muitos jovens jovens e ah, acho que só um chat do filho naquela equipe então, parece que não era uma questão. Por isso que, eu, por isso que é com quem você faz. Então, Para quem você faz? Ah, você quer atingir essa quantidade de pessoas? Vai te trazer questões de usabilidade que quanto mais diversa for a sua equipe que produz isso, que pensa isso, que faz desde o design do problema, desenha o problema, desenha a metodologia, e aí depois vai desenhar a solução, e depois vai implementar a solução, porque a gente não começa fazendo código. A gente começa desenhando o problema. Então, é... Essas equipes precisam ser diversas, isso é uma coisa que eu sempre tenho batido, por quê? Porque temos vieses, a gente tem, tem viés. a gente tem a gente de baia a gente tem os nossos preconceitos. É, eu tento desconstruir os meus todos os dias e com certeza tenho muitos que não nem vi ainda. Eu tenho, porque eu sou eu, né? tem, eu nasci num certo lugar na sociedade, eu nasci no Brasil, eu sou branca, de classe média, nasci na Bela Vista. enfim, tem, tem esse lugar. E aí eu vou vendo outras coisas, mas tem, sei lá, uma amiga minha, uma mulher negra do Capão Redondo, é óbvio para ela algumas questões que para mim, eu posso até enxergar porque eu reflito, porque eu penso, mas não é óbvio. E talvez várias questões que por mais que eu pense não vão passar pela minha cabeça do ponto de vista da solução e do usuário. Então, é, passar e ter suas equipes o mais diversas possível, eu acho que é, uma, é um caminho que a gente cada vez mais tem falado dentro do ponto de vista de colaboração que é muito rico, ele vai te dar um, um serviço melhor, um produto melhor, mapear os problemas de uma maneira é, mais abrangente. É, e aí, eu tô falando isso, tem um porque a gente acha que a tecnologia é neutra. Eu faço um código, não, eu só, só fiz o código. Entendeu? Ah, é, ah, mas eu e aí, essa questão do software livre é uma coisa que eu falei disso agora. Lembrei de uma pergunta que eu vi esses dias. Ah, mas você pega o código de alguém. É faz... mas eu não... o preconceito não foi meu que reproduzir esse código, não. Software livre, você pode reutilizar o código, mas você tem o seu... Você assina embaixo quando você reutiliza, então você passa a leitura crítica daquele código. E aí a gente está num momento que a gente usa muito algoritmo né, de machine learning, de, de aprendizado de máquina, para predizer coisa. A gente tá hoje está hoje nas eleições americanas. Né? Tá, tem uns 3, 4 sites que estão falando lá as previsões, estão disputando quem que é mais preciso nos no resultados das eleições. E aí, o algoritmo de machine learning, é, se você olha, a gente treina ele com um set de dados. De onde saem esses dados? Como que são esses set de dados que eu vou treinar o algoritmo? Se esse set de dados tem viés e preconceito, meu algoritmo reproduzir viés e preconceito. Então, é, por isso que a gente, o pessoal né, tentou lançar uma inteligência artificial, que conversava e, e elas foram uns fiascos nas redes, né? Porque a gente, o que treina isso é, e, e, e a forma com que isso trabalha, ele vai ficando muito endógeno, que a gente tá facilmente a ser feito nas bolhas das redes, né? E, e, e essas predições deles são tão mais acuradas quanto o futuro foi igual ao passado. E a pergunta que eu coloco, a gente quer que o futuro seja igual ao passado? Uhum. Então, se a gente. Como que a gente. Isso é uma discussão super grande na área de, de, de tecnologia, dessa questão dos, da, da inteligência artificial, das decisões automatizadas e tal. É, por quê? Porque se eu treino esse set de dados. Se o meu set de dados, não estou falando nem do algoritmo, se o set de dados tem é, viés, eu já comprometo isso. Se o meu algoritmo, a forma que eu faço a conta tem viés, eu também coloco né, uma carga de olho mais para cá, olho mais para lá. E aí, isso vai fazendo com que o resultado disso, muitas vezes, que afeta a vida das pessoas, tipo o score de crédito do Serasa. Eu faço uma conta com o algoritmo de Machine Learning. É assim, que, sabe aquele seu número, seu, sua nota do Serasa, que vai dizer se você vai conseguir um financiamento para a sua casa? Essa nota, essa nota é uma máquina que faz baseado num set de dados. E aí eu acho que é um grande avanço da nossa LGPD que foi, eu posso questionar um, uma decisão tomada por máquina. Está lá previsto que decisões de máquina são, podem ser contestadas por humanos. Né? Então, enfim, deu uma viajada agora, mas é isso. Olha, tem uma. Vai, Dé, você vai. Eu adorei a viajada porque acho que conecta até com a pergunta. Eu vou voltar a dois passos, conectando tudo que você falou numa pergunta, né? Que uh, você falou bastante do, do público, né? Essa é relação do software livre com a esfera pública, o quanto isso é importante para a governança, mas trazendo isso aí para o privado também, os colégios, por exemplo, até as universidades, né? Uhum. Que optam pelo software livre. E conectando com o LGPD que está vindo, isso também vai melhorar, na sua opinião, a governança dos dados da escola em relação aos dados das crianças? Eu acho que sim. E aí eu vou falar de uma coisa que a gente também tem um mito aí, que é não é porque está um código é aberto que ele não é seguro. Né? Então, é muito pelo contrário. O que faz com que eu, o meu, os meus dados fiquem seguros não é eu não saber como ele é processado mas eu ter camadas de segurança e garantir... Né? Eu ter a chave e o acesso, né? Eu conseguir acessar o dado e ter camadas de segurança. Eu sei qual que é o mecanismo de chaves. É... E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a LGBT, ela vai colocar algumas questões e eu não sei, num software proprietário, eu não, eu não, não posso avalizar a, a, a segurança desse software. A gente sabe que teve uma um mal-estar com o Windows 10, né? O Windows 10 tinha um backdoor. Isso, isso tinha, foi constatado. É, então, assim, que... Discute-se e tal, não sei o quê, é sempre difícil de você verificar, mas, enfim, conseguiram é, fazer aí algumas conjecturas sobre o Windows 10 ter um backdoor, ter, uma, ter um leak de dados, né? É, então, assim... Se você usa um software livre, eu acho que tem uma questão de gestão escolar, que aí é administrativa, que é você pega um software, você contrata um serviço para alguém customizar esse software para você. Aí, se essa pessoa não entrega ou, sei lá, te deixa na mão, ou você quer mudar porque outro fornecedor pode ser mais barato, melhor, etc., você muda de fornecedor, você não precisa mudar de... Serviço que oferece aos seus alunos e os pais dos seus alunos. Né? Se você contrata uma solução fechada de uma empresa, você provavelmente, na hora de trocar de fornecedor, vai trocar de solução. Porque esse fornecedor vai embora junto com a solução. Aí você tem que né? Tem uma outra então, acho que tem uma questão tem. de gestão. É, tem um refazer aí. Totalmente um é. refazer. Mesmo que você pegue o conteúdo, você vai ter que refazer tudo o ambiente. Exato. Mesmo. Você não consegue acumular, a, a, sei lá, vamos supor, um pai chegou e falou, olha, tal coisa será melhor, aí você lá e fez. Aí um outro pai chegou e falou, olha, tal coisa será melhor, aí você e fez. Aí vem um aluno que tal coisa, aí você fez as três coisas. Aí daqui três, dois anos, você mudou de fornecedor. E aí você pegou uma outra solução, que aquilo que você melhorou, talvez você tenha, você tenha o mesmo problema, você não sabe se, enfim, pode ser que sim, pode ser que não, mas é uma outra solução, entendeu? Você não consegue fazer um acúmulo. Óbvio que você sempre pode mudar, não, mas esse software livre eu não é mais, eu não me atende mais. Você pode mudar para uma outra solução, com um outro software livre também, isso é o menor problema. Mas eu estou dizendo que é, você não deixa isso vinculado. Eu não preciso trocar de solução se eu troco de fornecedor. Eu posso continuar com a minha solução, eu troco de fornecedor, eu troco de fornecedor e aquela pessoa, para qual outra pressão de serviço? Não precisa saber disso, não precisa sentir isso, esse usuário final. Então, eu acho que tem uma questão de gestão por trás. Tem uma questão de segurança, que eu já falei. Se é escrutinável, eu sei o é que está acontecendo, eu sei é tá... como isso se dá. É... Eu também posso trabalhar sobre essa camada de segurança e, e posso, por exemplo, ah, mas será que esse meu... essa, essa pessoa que contratou esse só. So... Eu, eu sou uma escola privada, o governo, enfim, contratei um software de gestão de, de escola mesmo, de disponibilizar nota, de essas coisas, né, normais, assim, de disponibilizar material e tal. Beleza. Eu posso contratar uma auditoria para falar, olha lá o código desse fulano e me fala que você é seguro. Porque o código é aberto. Posso fazer isso. Se eu estou com uma solução proprietária, eu não posso fazer isso. Porque, inclusive, se o cara entrar no código da solução proprietária, ele está infringindo uma lei. Então, é assim... Legal. Percebe? Então, estar aberto é... é... Então, saber como funciona, para mim, dá mais segurança. Então, são camadas diferentes. Eu acho que tem uma questão de você não ficar amarrado, gestão. uma questão de segurança, que é uma outra coisa. É, e aí, tem uma outra discussão que é de conteúdo, que eu vou pôr nessa plataforma. E aí, que eu vou pôr nessa plataforma, e é uma discussão aí filosófica. Né? Se eu consigo também... a mesmo acúmulo que eu faço do ponto de vista da ferramenta, se eu trabalho sobre bases, que eu estou fazendo recursos educacionais, que são abertos, e eu uso educacionais uso recursos educacionais abertos e produzo recursos educacionais abertos, eu também consigo é, crescer essa fonte de uma maneira que a hora que o professor foi embora, ele não leva consigo também o conteúdo. Eu consigo desfrutar desse conteúdo, assim como coletivamente eu pude desfrutar de todo um conteúdo que foi produzido pela comunidade. Então, tem uma questão de conteúdo e tem uma questão de ferramenta. Né? Não sei se eu respondi sua pergunta, Débora. Cadê o Daniel? As perguntas do bate-papo aí, Dani. Oi, oi. oi? oi? Eu perdi alguém. alguém falou coisa? Eu, o Daniel, acho que não tá. O Daniel, tá, na sequência, não. ele tinha oi. feito aqui uma pergunta. Oi, oi. Tá... Ah, entrou. Oi, Eu, tem várias perguntas no chat aqui. De pois pra é. falando. Ah, vocês querem que eu faça as que eu comentei no chat ou ah, as gerais? Eu pensei, pode ir eu... falando as gerais, Pronto. vai uma o cada Il... vez aí. Queria comentar, então, é trazer aqui os comentários do Wilson e da Veridiana. O Wilson diz assim, open source, em minha opinião, é aberto até quando o proprietário desejar e o livre não pode ser fechado e nunca se tornará proprietário, já o open source pode, pode vir a ser. E a Veridiana, que comenta que lá na escola dela, no Sérgio de Marília São Paulo, eles utilizam 90% do sistema Linux nos PCs e notebooks para edição de vídeo, eles também usam cada em live, e aí eu até compartilhei com ela que é algo que eu também uso, é um software super, é um desses que melhorou muito de interface nos últimos anos. Ai, e aí a Graça, per... a Graça pergunta, quando você fala sobre auditabilidade, existe alguma ISO para orientar as normas técnicas? Hum, eu não entendi exatamente a pergunta, mas assim, existem várias normas ISO sobre desenho de software, sobre protocolos, é, mas o que eu acho que, é, e aí normas técnicas depende do que a gente está falando especificamente, né? Porque tem as famílias ISO. Tem é a família ISO 9000, tem a família ISO 37000, depende do que que a gente está falando especificamente. Mas, do ponto de vista... Antes que você falou de software livre e open source, a questão da viralidade, né? o que você colocou é do tipo... É possível você fechar ou não depois? Isso depende. No open source, tem algumas licenças que também são virais. Por isso que eu falei que não não necessariamente isso é, uma, é, é o que vai fazer essa diferente. Nas... Uh, as licenças, porque assim, existe toda um, uma família de licenças. Então, vocês devem talvez ter ouvido, tipo, de ponto de vista de conteúdo, tipo, sabe a Creative Commons? Já viram falar? Sim, sim, tá no curso, inclusive. <risos> tá no curso, beleza, então imaginei. <risos> então, a Creative Commons, ela tem aquela forma de você compor, né? CC, BY, SA, é, ND, NC, salvo engano. Uh, By é obrigatório no Brasil porque você tem que sempre dar autoria o SA é o share like que você é a viralidade né? você tem que compartilhar na mesma licença e você pode compor né? não comercial, não derivativa a derivativa é isso, você pega e pode mudar ou não isso é licença de conteúdo uh, não é exatamente igual mas um paralelo pode ser feito com licenças de software então existem licenças que são virais que tem esse share-alike embutido. Então, por exemplo, a maior parte das licenças, eu não vou dizer todas porque eu não conheço todas, mas eu diria aí que, em geral, grosso modo, as licenças usadas em software livre, elas sempre são do ponto de vista virais, do share-alike. Né? Então, aquilo que eu bebo, eu preciso compartilhar na mesma licença. Então, se eu peguei, eu devolvo não open source, você tem a possibilidade de fechar, mas não são todas as licenças que você pode fazer isso, tem uma parte das licenças que são usadas na comunidade open source, que também são virais e que que você, se você pega você também precisa compartilhar na mesma licença e tem uma parte das licenças que não necessariamente, você abre para o mundo e alguém pode pegar aquilo, fechar e fazer um produto não, você não necessariamente precisa devolver, por isso que eu falei que essa questão da, da, da filosofia de devolver, né, de poder compartilhar a contribuição, é um princípio é primordial do software livre também. Mas é, não é uma premissa do open source, de fato, mas ainda assim, muita gente do open source pratica, porque tem muitas licenças open source também que, que usam licenças virais, graças a Deus. Sim. Massa. Hum. Eu tinha feito uma outra pergunta, aí de que tem a ver uhum. com o que você estava comentando antes, em relação a essa essa possibilidade, né? Eu tenho, eu tenho, a gente tem tido uma preocupação bastante grande em relação ao avanço das plataformas comerciais nesse cenário dentro do cenário educacional, nesse contexto da pandemia, né? E aí, quais são os tipo, riscos que você... Tipo as redes sociais e plataformas comerciais especificamente? Especialmente essas de reunião, de os ambientes online de os alunos e professores também podem partilhar conteúdo. E tipo o Google... Isso... Tipo o Google é. exatamente, ou espaços como o Zoom, por exemplo, para reuniões e, e momentos síncronos. Essa realidade que é muito, está é, dominando o mercado no cenário, do, ah, nesse contexto da pandemia, né? Como é, quais são os riscos frente às possibilidades que outros softwares livres poderiam oferecer, tal como esse, por exemplo, que a gente está usando aqui, né? É, por que eles seriam interessantes entre um e outro? né? Superando essa perspectiva da usabilidade, que a gente até já comentou um pouco, só para você reiterar: eu queria que, se fosse possível, você reiterasse essa, as vantagens em torno de usar softwares livres nesses contextos. Né? É, eu acho que aí a gente entra numa outra discussão que é: é para o usuário, usar a plataforma que a gente está usando aqui, por exemplo, que é uma plataforma baseada no mundo. Ou a gente usar um, um Google Scholar, por exemplo. Né? Não Scholar é Scholar, é, um é um outro nome. Dentro do, da suite Google. É o Classroom. Nome? Classroom, exato. O Scholar é o meu amigo. O Google Classroom. Do ponto de vista do usuário, a princípio, parece igual. É, mas o que, que acontece? Essas plataformas fechadas não são você não paga por ela, e a gente costuma dizer, e aí isso entra no, no pool das redes sociais, eu acho que essa premissa que a gente está falando das redes sociais, ela também funciona é, dentro dessas plataformas, que é, se você não está pagando por ela, nesse momento, principalmente para essas empresas, você é o produto dessas empresas. Né? Então, é, quando você entra nessa plataforma, vocês já leram os termos de uso, as políticas de privacidade? do Google Classroom. Eu uso o Google Gmail, né? uso o Gmail do Google. E aí, uma vez eu fiz um trabalho né, de discutir é, é, termos de uso político de privacidade, aí eu li o do Facebook, aí eu li do Google, aí eu li do Wikipedia, acho que eu não tinha Instagram na época, aí eu li mais um, ah, li o do Dropbox. E aí o Google, quando você fala assim, eu quero ter um Gmail, inclusive estava escrito lá, e eu disse que eu aceitava, porque eu queria ter o um e-mail do Google Gratuito naquele momento, que tudo que eles, né, assim, tudo que tá lá, vai ficar lá, e se algum dia eu fechar minha conta Google, eles não têm a menor obrigação de expor os meus dados, depois que eu assinto vai né, encerrar minha conta Google, inclusive. E eu assinei que eu concordo com isso. E aí, que eu estou fazendo essas, essas discussões, é porque quando você está colocando... O, o, usando essas, essas ferramentas, eu acho que é muito, muito importante pensar o que, que isso implica do ponto de vista de segurança e privacidade, o que, que você está compartilhando de dado, o que, que você está é, construindo, assim, até uma questão filosófica de tipo, o que, que você está construindo para a sociedade como um todo, mas vamos supor assim, ah, não, não me importa com isso, quero pensar aqui na minha questão individual. Então, tá, se você está querendo só pensar nessa questão individual, ainda assim, eu não acho que são as melhores ferramentas. Porque eu acho que você não tem transparência do que está acontecendo. Eu não sei que tipo de dado está sendo é, armazenado. Ou ele não, estou armazenando dados para a melhor experiência do usuário. Aí ele armazena toda a sua vida para a melhor experiência, para prever o que você vai pensar na sequência. Né? Tá, mas eu tenho a opção de usar essa ferramenta sem isso, eu queria só ter essa liberdade. Tipo, não, não quero que você preveja nada, eu não quero que você faça... Né, eu quero, sei lá, navegar no Instagram sem que você fale qual é o sapato que eu mais gosto. Eu só queria navegar no Instagram. Eu não tenho essa possibilidade. Eu, eu não tenho. Portanto, os meus dados são o produto. As minhas informações são o produto. E não é porque é um... É um... É um produto da suite Google que é voltado para educação que ele não está na mesma lógica da empresa Google como um todo, que é essa. Então, o negócio do Google é informação, né? e a gente provê informação. Ele vai ver na, na plataforma dele quanto tempo as pessoas assistem, qual é o tempo máximo de vídeo, para onde as pessoas... Né? Se você desce a sua câmera, para onde que eu estou olhando, para onde que eu não estou olhando, qual que é o clique que eu faço, qual que é o movimento que eu faço. E a gente a gente mapeia tudo, né? dá para fazer isso, dá para falar, matar completamente como você se comporta, né? Então, eu pessoalmente tenho essas várias restrições. Então, usar softwares livres, eu acho que tem. É, você sabe, você, se você tiver dúvidas, você contrata uma auditoria, né? Você, ou você conversa com os amigos para fazerem um, uma avaliação do código do quão aquilo está sendo respeito à sua privacidade ou não, que tipo de dado você armazena ou não, o que, que você guarda, o que, que você não guarda, onde você guarda. Eu não sei o que, que o Google guarda e nem onde ele guarda e nem como ele processa e nem para que ele usa. Né? Então, e, e se você ler os termos de uso, agora com a e com a lei do, da Europa, está tá tendo toda uma, né, uma discussão sobre isso. É, e tem uma questão de mercado grande, né, existe todo um monopólio, que está sendo praticamente feito pelo Google então, e aí tem uma outra discussão, né, Então eu estou falando uma discussão né, do que eu consigo dar para a sociedade condita de conhecimento, Tem uma discussão para o indivíduo e tem uma discussão para o mercado eu quero alimentar um único fornecedor que vai ser sempre o único fornecedor e aí é isso ah, assim, ah, e as pessoas usam o Google porque é isso que elas sabem sim, é isso que elas sabem e quando a gente começava a mexer em Linux, todo mundo usava o Windows, era mesmo mesma, assim, ah, mas isso, isso que elas sabem, pois é, isso que elas sabem, mas aí você limita, né, você limita porque você não pode saber outra coisa, você não consegue ter a opção de fazer de forma diferente, e isso acho que é muito, isso torne muito as nossas possibilidades de, de, de fazer coisas, de, de pensar diferente, de crescer, de pensar, de, de produzir coisas diferentes, serviços diferentes, enfim, por que que eu preciso usar, por que que... Googlar virou um verbo, né, então... E, de fato, o tipo entendimento de busca deles é maravilhoso, incrível, o melhor que existe hoje. Mas existem outros, não sei se vocês sabiam, mas existem outros, existe o Let's Go, existem outras formas de você fazer isso. É, se você for, né, pra... A gente fala do WhatsApp, mas se você for pra China, não, não é assim que funciona. Eu falar, ah, mas todo mundo usa o WhatsApp. É tipo, eu não tenho WhatsApp, mas... Todo mundo usa o WhatsApp. É, mas tem um bilhão de pessoas, pelo menos, que não usam. Então, existem outras realidades que não são só aquelas realidades que a gente consegue enxergar. E acho bom que tem um bilhão de pessoas que usam outra solução, porque isso quer dizer que tem outras soluções povoando esse mundo, porque aí em algum momento pode ser que uma concorra com a outra. Eu acho bom que as coisas concorram, né que você tenha... Porque se a gente não tem contraditório de ideias, a gente também não tem aquele processo tradicional, né, Da tese síntese, antiga, assim. e Vai. a própria diversidade, né? A própria valorização ah, da diversidade. É. Se a gente for pensar, na LDB, gente, a LDB fala da pluralidade, né? Nossa. A importância da pluralidade. E, normalmente, em educação, a gente olha para isso só na parte de conteúdo, no ensino de algo. Mas, na verdade, a gente tem que ampliar esse olhar. Porque eu vou até mostrar para vocês um, um slide aqui que é, tem a ver com isso que a Aide que a está falando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um. Vocês estão vendo? Ainda não. aí Aqui, ó. Vocês estão vendo esse slide, gente? Isso aconteceu, está acontecendo na pandemia. A gente está vendo as nossas redes, especialmente as redes públicas, falarem de formação em tecnologia, educação, fazendo propaganda das grandes empresas, das médias empresas. Então, a gente tem aqui é Google, tem Microsoft, várias, várias, não elas são poucas, né? não são tantas, mas a mas... gente está substituindo a formação, pela, pelo treinamento que as empresas estão dando para usar as ferramentas delas. Delas, elas. exato. E eu lembro que quando o Facebook veio, ainda era, acho que era da Dilma, e eles vieram tentar fazer alguma parceria com o governo brasileiro, a gente, né, lembro que a gente fez uma, um ativismo de... de boicote mesmo, aquele tipo de... de, de parceria que estava se desenhando, porque... É, eles não, mas a gente quer. Não é diversificar, era difundir a internet entre as pessoas e aí o Facebook entraria como um grande player nessa história. Só que o problema, é que a como a coisa estava sendo desenhada, era as pessoas a partir de algum momento achar que o Facebook era igual à internet. Muitas pessoas acham que Facebook, que a internet mas, são as mas... redes sociais. Isso. E exatamente. a internet muito mais que as redes sociais. Eu consigo ficar na internet muito tempo sem abrir nenhuma rede social. Então, tem muita, tem muita coisa para além das redes sociais. E a questão é o quanto isso entra no imaginário das pessoas, as pessoas acham que só existe isso de possibilidade. E aí, a mesma coisa que a gente fala, sei lá, de uma pessoa... É, quando a gente fala, por exemplo, de mulher na tecnologia, a gente fala que precisa ter mulheres em vários lugares, que precisa ter mulheres negras em vários lugares, porque as pessoas acham que olhem e falam, é possível chegar aí, ali. E por que, que isso é importante? Porque a gente não consegue ser aquilo que a gente nem imagina. E a gente, e aí quando a gente também educa, faz essa, essa digital literacy, né? essa educação digital, com um campo tão fechado, dentro de um, de um escopo muito invesado de empresas, você também não amplia, não dá para as pessoas a possibilidade de pensar e imaginar coisas para além daquela solução, aquilo que elas conhecem. Isso, exato. Acaba restringindo, né? No fundo, em vez de você trabalhar com uma educação libertadora, a gente fica trabalhando com uma educação que vai fidelizar usuários para uma dada plataforma. E a gente precisa, no mínimo, pensar nas escolhas possíveis. Então, quando a gente pensa na ser líder em educação aberta, é a gente saber que não existe só uma possibilidade, mas existem outras possibilidades. Então, por isso que a gente está levantando essa discussão e o André aqui trouxe também uma pergunta interessante falando do WhatsApp, do Signal aqui, a história da criptografia aí dele. Então, assim, se o WhatsApp usa criptografia, mesmo assim ele usa nossos dados, como que é essa coisa da criptografia? A melhor resposta que eu tenho, mais é. essa para te dar, é não sei porque o sou era proprietário. Eu não sei. Eu não sei se ele usa mesmo criptografia de ponta a ponta. Diz que usa, mas eu não auditei, eu não vi nenhuma auditoria independente fazer nenhum tipo de aferição. É, não sei se usa de ponta a ponta, né? Porque você pode usar num trecho do caminho e aí guardar informação num pedaço que pode ser de interesse para a empresa, mas ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo a outra ponta é o criptografo e aí você não. Enfim, tem várias formas de fazer criptografia. Então não sei. Eu não sei te falar isso, então, é, é, é aquela coisa, do, assim, o Windows ele é seguro, o Zoom, o Zoom teve vários problemas recentemente, depois acharam, passou por uma crise de confiança, re, lançaram nova versão do, do Zoom, inclusive, porque muita gente falou, não vou usar Zoom porque estava tendo problemas de segurança, mas é isso, alguém descobriu porque começou a usar e, e viu um problema, mas se fosse alguma coisa aberta, talvez pudesse ser visto antes de ter um problema. É, então assim, essa questão da criptografia eu não, não sei, mas eu defendo que existam é, é, mecanismos de, de comunicação peer-to-peer -peer criptografados. Eu acho isso é importante, eu acho que isso pode salvar vidas, inclusive. É, porque, por exemplo, muito dos trabalhos que eu faço.. Um, dar da uma consultoria de tecnologia para um aplicativo que combate é, violência contra a mulher. E a gente poder fazer coisas, promover uma uma comunicação ponta a ponta criptografada pode proteger pessoas que estão em medida de protetiva, por exemplo. Então, e eu, eu posso simplesmente querer conversar com alguém, sei lá, sobre sexo, não importa, sobre o que eu quiser, com a minha mãe, sem garantindo que ninguém mais vai ver aquela conversa. É, pode ser uma questão de prioridade, ponto, pode ser por N questões, eu acho que são direito, que deve ser preservado nas redes. Mas é, quanto à criptografia do WhatsApp, eu não sei afirmar, porque não dá para saber Nossa, gente, uma hora de conversa, quanta coisa! Temos Mas, mais perguntas? Temos mais perguntas? Pode falar. Tem bastante comentário aqui no... no... Dani, você quer, quer comentar os comentários ou perguntas? Posso comentar sim, mas eu queria reforçar primeiro o tá. que disse a Joana, né? Esse aspecto que ela levanta em relação a como difundir isso nesses meios, digamos assim, um pouco mais políticos ou institucionais, né? Acho que essa conversa aqui com a ideia é muito rica e o que a gente vem estudando no curso exatamente para fazer a gente pensar um pouco fora da caixinha, né, meio como eu coloquei ali no texto. Ou seja, nesses espaços, muitas vezes, as soluções são adotadas, essas outras que a gente estava falando, as proprietárias, as mais usuais, assim, até por uma questão de desconhecimento. né? A pressão que essas empresas fazem é muito, é muito grande, elas têm um marketing muito forte. E para o líder, para o gestor, Muitas vezes essa opção, que é a opção estabelecida de mercado, é até mais fácil de adotar frente a essas outras que a gente conversava, né? Essas outras livres. Então, acho que o papel desse desse coletivo aqui que está se organizando, que está estudando, está aqui dialogando com a ideia, inclusive, é exatamente esse, é assim, unir essas informações para que a gente seja esse agente diferente, né? E nesses espaços, do, de Secretaria de Educação, da própria instituição escolar, municipal ou, ou particular, enfim, onde a gente esteja atuando, a gente possa contribuir dizendo, olha, não, existe essa outra possibilidade aqui, que tal se a gente tentasse fazer por esse caminho? Que tal se ao invés de se comprar um serviço pronto, a gente buscasse uma consultoria, buscasse se articular para desenvolver a nossa própria aplicação ou para somar esforços com outras escolas, com outros agentes que também têm essa demanda e juntos nós darmos resposta a isso, né? Então, eu acho que, é, dentro dos comentários que aparecem aqui, esse de, de como a gente responder a essas demandas, nesse diálogo com as instituições né, públicas, acho que é uma, algo que precisa ser reforçado. Sim. E isso é uma coisa que... Por isso que eu costumo falar muito dessa questão dos, dos aspectos econômicos, de gestão e de segurança, porque o aspecto de é mais fácil sempre aparece, do menor esforço. E aí, o menor esforço é para quem, quando e em quanto tempo? Porque mais esforço, o menor esforço agora, mas será que no, contando mais, mais, mais para frente, esse vai ser o menor esforço? Será que eu vou adotar isso agora e daqui um ano eu tenho que fazer uma outra licitação, e daqui um ano eu tenho que fazer uma outra licitação? E, e será que isso é mais barato? Então... Posso fazer algum comentário em cima dessa fala? Claro. É, eu vou contar um caso que aconteceu aqui na cidade que eu trabalho, que eu trabalho como análise de sistema. Eu apresentei para a Secretaria de Educação, lembrei muito quando o Daniel tocou no assunto. Um software livre, é o e né? Feito pela Universidade do Paraná e disponibilizado no portal do software público. Ao presentear a funcionabilidade, tudo, de lá online, essas coisas. Eles disseram que era muito difícil, a dificuldade era grande, porque não teria ninguém para programar essas coisas. Porém, passa belo, belo dois meses, um, alguém grande da secretaria foi passar férias fora do, do Estado e, e deu de encontro com a ferramenta gestor. Quando eu cheguei das minhas férias, tinha um vendedor do gestor aqui com o portfólio, baseado sempre exclusivamente na interface, do software apresentou terminou a apresentação e já saiu com o contrato fechado até com disputa de licitação contratação de serviço eles pediram para que eu fizesse a instalação e compartilhasse dentro um canal aberto dentro do suíte aqui da rede que a gente cuida eu falei que não tinha condições porque era melhor instalar um servidor instalar a ferramenta Pararam a conversa e saíram quando eu voltei na outra semana, eles instalaram as escolas no computador que era usado pela escola, para as outras ferramentas para, para trabalhar, tudo e compartilhar o pasta e mandava um servidor. Não sei aonde esse servidor existia. Não me disseram também via Dropbox. Resumindo a história, não foi três meses começou a dar problema de compartilhar, porque você pega um software cliente. Um um sistema operacional, o cliente vai compartilhar a pasta para 15, 20, 40 pessoas, ao mesmo tempo, alguém vai ficar fora. Começou até queda, tudo, criou uma, um problema tão grande que ninguém quer usar mais ferramenta de gestão aqui. Resumindo, o software proprietário baseado sempre na interface conseguiu convencer a Secretaria de Educação, coisa que eu não consegui e mostrando ela mais qualidade e até mais benefício que era o software do Excidade com a plataforma livre. É, então, ter, ter essa questão do fornecedor, de ter um apoio, de ter. Enfim. É... Eu lembro que a gente, quando discutia um tempo atrás sobre Linux e, e, e Windows e tal, né, e aí o pessoal falou assim: é, ah, mas. A Microsoft sabia, e sempre soube, que muita gente pirateava Windows, é, e, e, e, e sabe essa coisa do pirata como estratégia de mercado, se, sempre foi na realidade, só havia só uma, uma fiscalização com empresas, mas as pessoas, pessoa física, se tivesse sua cópia de Windows pirata, pacote pirata, nunca foi um problema, e por que, que nunca foi um problema? Porque é uma forma das pessoas se autotreinarem treinarem, chegarem preparadas no mercado e a empresa não ter que investir em informação. Porque se eu peço, eu coloco lá alguma coisa e aí eu vou... Ah, mas aí eu vou ter que aprender essa coisa. Pois é, mas todo mundo teve que aprender o que sabe hoje. Ninguém nasceu sabendo dirigir, ninguém nasceu sabendo mexer no Windows ou no Moodle ou de nenhuma plataforma em nenhum lugar. A gente aprendeu em algum momento. A questão é o quanto isso foi um custo internalizado por nós mesmos, o quanto isso é reconhecido como um investimento em recurso humano. Então, é, você quer e, e, faz, e faz isso, e faz parte. Então, eu quero que essa solução seja utilizada pela, pela escola, pela empresa, enfim... Bem, vamos pensar qual é o plano de adoção disso. Se você for adotar, sei lá, um novo dress code, um novo forma de se vestir, você vai ter que discutir com as pessoas. E aí eventualmente alguma pessoa fala, não, mas eu não tenho dinheiro para comprar esse casaco que faz parte do dress code na empresa, então eu preciso de um investimento aqui para comprar esse casaco, não. Então, ou eu preciso de alguma coisa, ah, não tem no meu tamanho, eu preciso ajustar, enfim. Você vai, você vai ter várias coisas. Se você está usando uma solução tecnológica, você também precisa que as pessoas... Então, eu acho que faz, um, faz parte de todo um processo de preparação. Olha, a demanda é essa. Como que a gente constrói isso com as pessoas? É, e vai ter que saber que vai fazer parte. tem que explicar como funciona. Entende? Isso, isso faz parte de adotar alguma coisa. Qualquer coisa que seja. Pode ser uma coisa que eu falei do, né, de, de roupa para não pensar em alguma coisa digital, mas... Qualquer coisa que seja, você vai precisar conversar com as pessoas para ter adesão. A adesão, ela não surge, brota naturalmente. Eu, quando era pequena, não gostava de escova os dentes, sabe? Tipo, você teve que se treinar, teve que ter a mãe lá e falar, Pi, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes. Aí, aí você aprendeu a escovar os dentes e sabe que isso tem um benefício. Né? É. Mas, a gente precisa treinar, se habituar, pensar e refletir, é um processo educacional, né? Então, é, a adesão das pessoas àquilo e ver os benefícios e entender por que, que aquilo é importante é, é, um, é um processo é, de gerência mesmo, a, a técnica assim, soluções técnicas, gente a gente tem para resolver muita coisa os maiores desafios em geral, eles são de governança são convencer as pessoas a usarem convencer as pessoas que se você sentar uma hora por, por semana ao longo de x meses, no fim vai ser muito melhor para todo mundo porque depois, você em vez de fazer isso, você vai gastar X horas tentando resolver um negócio que não funciona. E que você, ou fazendo retrabalho porque você perdeu o seu arquivo porque o Windows resolveu reiniciar no meio do seu negócio. sabe Enfim, eu acho que tem umas, alguns argumentos, né, que é, que é esse, talvez colocar um pouco na, na ponta do lápis e colocar a partir da realidade de cada uma dessas pessoas para conseguir aliados. Eu acho que essa é, um, é uma saída que eu eu tenho visto que ela não é a mais rápida e não é a mais ela fácil. É não é a mais rápida, não é a mais fácil, mas ela é a mais sustentável. É. Entende? E aí eu acho que é tanto para o setor público quanto para o setor privado, que se o setor público tem que pesar pela economicidade e modicidade, o setor privado quer ter mais lucro, quer ter menos custo, né? quer ter mais eficiência também. Então, acho que independente do setor é público ou privado, pensar nessa lógica de que não vou só ver o próximo mês, ou o próximo ano, que a longo prazo é um investimento que é mais sustentado, que vai gastar menos com manutenção, que você vai ficar menos é, refém de algum fornecedor específico. Esse tipo de argumento ganha gestor também. Sim, E Sim. é uma conversa que é isso mesmo, muito boa essa fala, que é um processo, não é simples, não é imediato, é um, é um processo de instigar essa reflexão, né? que é o que a gente está fazendo aqui. A gente não vai chegar a nenhuma conclusão, a gente está levantando questões que muitas vezes, quase sempre, a gente não reflete, porque a gente está sempre lá na lida do fazer, né? nós da educação, sempre temos que entregar as coisas. Então essa reflexão é fundamental. Por exemplo, Agora, algumas escolas Não sei se a maioria aqui é de escola Privada ou pública, eu sei que está bem no, no curso todo também tá bem nisso Mas o Google Já está mandando um, um pacote Chamado Enterprise agora Para você pagar Então, você passou a pandemia Toda trabalhando de os Produtos dele de graça E agora você faz o que Com a sua escola? Você sai ou você é. continua lá Porque já está todo mundo lá? uma estratégia demais. É a, estratégia. é a mesma coisa do eu vou fingir que não. Fecha o olho para o produto pirata. Porque é. daí todo mundo já está treinado, todo, todo mundo, mundo já, já gosta daquilo. Lá. E é. aí você vai fazer o quê? Aí as empresas vão adotar. Por quê? Porque para as empresas, e essa eles fiscalizavam, para as empresas significa não precisa investir X reais, X dólares em treinamento de funcionário. Entende? É uma super estratégia essas, essas questões. E aí, é, eu tenho uma, depois posso dar uma dica aqui de, amanhã, amanhã não, sexta-feira, tem um livro que chama, da Catherine O'Neill, que chama Weapons of Math Destruction, é, ma, Armas de Destruição Matemáticas, vocês já ouviram falar? Não, tem tradução ou não ainda? Então, eu não sei se. Acho que o Olha, livro talvez tenha em tradução. o um site, o livro, ó. Tem em tradução já? Eu então, achei o site dele. Deixa eu ver se tem alguma coisa de tradução aqui. Porque essa sexta-feira, ah, e, e aí tem essa questão de, de ser em inglês a Catherine O'Neill vai falar é um link do Google Meet mas ela vai falar sobre essas questões de algoritmos e como é, Big Data pode aumentar as, uh, as inequidades e ameaçar a democracia. Se vocês quiserem depois, eu mando o link, mas é em inglês. Enfim. Tá, mando o link, a gente coloca lá no fórum se alguém quiser ver, ou depois, às vezes, ver, não precisa ser na hora, e até eles legendam, né, tem a legenda automática também. É... Gente, muito tempo aí, precisamos finalizar, olha só, uma hora e quinze já que a gente está aqui Opa. usando a essa essa conversa delícia que foi. É... Não sei se alguém tem alguma última pergunta para eu pedir para a ID fazer assim as palavras finais. Ah, ela já colocou aqui no... Deixa eu copiar que depois eu vou pôr lá no... É, eu coloquei o, o, o nome porque só é uma página do pessoal da pós-graduação de matemática na Federal Fluminense. E tem um monte ah. de coisa na página, procura só esse pedaço aí, que porque... Ah, e são as contradições, você vê, né? Vai fazer no Google Meet. Então, a gente Mas... vai estar cheio de contradições sempre, não tem jeito. Eu acho que não, é que nem a gente estava falando daquele dia da live que eu fiz no Instagram, lembra? Lembro, lembro. É, e sim, gente, eu estou no Instagram, eu tô, estou, tô, eu tenho e-mail, eu falei, eu tenho e-mail Google, mas eu li o termo de uso. Sim. Eu estou no Instagram, mas eu sei, é, e assim, eu sei que isso está passando para algoritmo, então, o que, que eu vou colocar lá? Tem coisas muito pessoais que eu gostaria de compartilhar com as pessoas, mas eu não vou colocar lá. Eu compartilho de outras formas. Porque eu não quero que vire produto. Eu acho que a questão não é você sair dos lugares, mas você saber qual é a regra sim, dos lugares. Sim, total. Entender o que está por trás. Até na hora que você vai subir uma foto no Instagram, tem um jeito de você não colocar a sua localização. É você entender como que aquilo está planejado. né? E além... Do, do uso propriamente da, da da ferramenta e trabalhar isso com os estudantes. Exato. Porque assim não é que os estudantes vão sair do TikTok, não é não. que os estudantes vão parar de usar as redes. Não vai. Mas eles precisam saber da onde vem o TikTok, quem está por trás, qual o que está, que é, qual é o cenário das redes sociais hoje, né? Quem está por trás? E saber ah, que a gente, é... É, e saber que a gente ainda não tem o direito ao esquecimento. É. Exatamente. E, Ou seja, tudo aquilo é obscuro, que entra na né, rede... Nós jo os jovens deviam super ter, né? muita coisa a gente faz e se arrepende depois que a gente vira adulto, né? Exatamente. E assim, a gente não tem direito a esquecimento. Então, assim, tudo que você ficou entrou na rede, na internet, na rede no geral, não existe ainda uma garantia de que aquilo vai ser esquecido. Então, se você postou... Um vídeo de você, bêbado, curtindo com seus amigos com 15 anos, e aí você tá com 25 lá buscando emprego aquele seu vídeo tá lá, em algum lugar, rodando a internet. Então, essa é uma questão. E aí é, isso é uma questão super complicada, porque tem isso, tem. Desde isso, que você, de nível espontânea à vontade, postou um vídeo lá com seus amigos e tal, e de repente não queria que isso estivesse mais lá depois de X anos, até questões super complicadas de tipo uma filmagem de uma menina, sendo assim, suprada que depois não consegue também tirar isso da internet. Então, que, é, que é crime, que é crime, que tenta e tenta, e tem histórias já disso, que não consegue isso. Não, não consegue rastrear e tirar todas as cópias dos vídeos que foram feitos. Então, é, é uma discussão, e a gente ainda não está pacificado juridicamente, tá? Então, acho que isso faz parte da, da, da educação do jovem, saber que isso faz parte. E se você colocou lá... É, Faz parte. Eu costumo dizer que eu não tenho um grupo de amigos. Sabe esse grupo amigos, uhum. família e público? Sei, sei. Eu posso tudo público. Porque se o Zuckerberg pode ver, todo mundo pode ver. E se, e se o Zuckerberg não pode ver, o meu chefe não pode ver, então eu não posto. Se uhum. minha mãe não pode ver, eu não posto. Eu Simples. assim, é, é, não sei, é uma regra muito pessoal. Cada um vai ter a sua gestão da privacidade. Mas é uma coisa que cada um precisa pensar. O que, que se incomoda? E essa questão de não ter direito ao esquecimento, acho que é super importante, principalmente escolas, e aí trabalhar não só com os alunos, mas com os pais, de postar foto daquele seu filho peladinho, fofo, na internet. Aí, assim, você gostaria que tivesse sua foto peladinha, fofa, na internet? Eu não sei, eu não gostaria que tivesse minhas fotos peladas de dois anos de idade na internet. Mas quem é nativo digital, muitas vezes, está passando por essa... E é uma criança, ela não deu o seu consentimento. Mas está lá com toda a sua vida documentada, né? E aí, pais, é. tios, professores, qual que é o papel e reflexão nesse, de, de, dessa criança, né? E aí você vai falar para ela, olha, você precisa refletir, se você vai colocar o um vídeo seu com seus amigos na internet, você vai procurar emprego, aí a Cris vai falar assim, ah, mas você coloca minha foto lá de desde três anos peladinho na internet. Então, a reflexão é para todo mundo. Sim, com certeza. A ideia é super obrigada, super, super, super obrigada, foi ótima essa conversa aqui, acho que todo mundo também curtiu, abriu muito a a mente aí para gente, olha lá, todo mundo dando parabéns, contribuições, ah, que bom, que bom. excelente, e seguimos aí nessas reflexões, hein gente, tem bastante coisa, é, vocês me per perguntaram, alguém perguntou do curso da a, a inscrição na UNB, né, então é, vou mandar uma mensagem, eu a Isa, a gente manda uma mensagem que vai ser a último prazo, quem ainda não fez a inscrição, tá? E, e semana que vem, a gente vai ter aqui a tarde de muitas aprendizagens. Muito bem, Luzinete, bom ter você aqui também. Semana que vem, a gente vai ter aqui o Alan Rocha para falar sobre direito autoral e as, as das exceções e limitações. Então, assim, imperdível também a gente falar disso, porque é um aprofundamento de tudo que a gente está vendo no curso sobre licença, sobre direito autoral, a gente vai fazer, vai olhar para uma coisa que já existe, que são as exceções e as limitações para o direito à educação. Tá bom? Aide, muito obrigada, querida. Que venham outros é. encontros com você. A gente estava até falando aqui no privadinho, no privadinho ótimo, né? Eu e Débora, que é a melhor pessoa para falar de, desse tema que a gente já teve. Muito bom, muito bom. Muito bom. Arrasou. Valeu, gente. Somos sempre e vamos nos falando, tá bom? Então, boa noite, pessoal. Cuidem-se. E... Até a próxima. Até. Tchau, tchau, gente.